eu tenho narrado nessas conferências o um fato que me aconteceu algo recentemente, eu ia caminhando, raramente eu saio, porque estou tem muito trabalho na mansão do caminhão, mas saio uma vez por mês para ir ao barbeiro, no shopping center, e eu ia andando devagar quando alguém veio e bateu e me derrubou, imagina derrubar essa jamanta, não é fácil, e eu caí, caí, me voltei e a pessoa ficou com raiva de mim, eu e disse assim, desculpe estar na frente do senhor, ele perdeu o jogo e disse, é, é que eu estou atarefado eu disse, pois é, eu não previ que vinha o um elefante atrás de mim, então eu peço desculpa, ele me derrubou eu me feri e ele já estava com raiva de mim e não pediu desculpa, ele pois é eu tenho tantos problemas, ele disse, eu também tenho e um dos meus problemas é incurável ele perguntou, qual é, eu digo, velhice já viu que essa coisa é irreversível então a gratidão que pode começar nos pequenos atos de gentileza. A gentileza do parceiro dizer à mulher, quanto eu amo você. E então o amigo me diz, e se eu já estiver cansado? Diga, estou cansado de lhe amar, meu bem, mas ainda <risos> eu lhe amo. E ela também tem a oportunidade de dizer ao marido, ou ao companheiro, pouco importa, é tão bom viver com você. Todos nós gostamos disso. Até por mentira. Minta. Minta pelo bem. O mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira. Então, minta na coisa boa. Vai repetir tanto que um dia aí descobre. Faz-me lembrar um amigo muito curioso. Ele estava tomando remédio para a memória e ficou com uma memória espetacular. E isto eu assisti ele conversando com o outro, na sua casa, nos convidou para o lanche, eu também estava presente, ele disse, fulano, desde que eu comecei a tomar vitamina D, com outro produto, a minha memória está espetacular. Aí o um amigo para eu como é o nome do remédio? Olha, o nome do remédio é... é... é voltou-se para a esposa, e então perguntou, como é o nome daquela flor que tem a haste longa com espinho? Aí o amigo disse, rosa. Ele, ah, rosinha. Era o nome dela. Como é o nome do remédio? O nome do remédio. Ele havia esquecido, inclusive, o nome da mulher depois de tomar o remédio. Mas, então, essas pequenas gentilezas que dão cor à nossa vida. É necessário colocar Primavera em nossa vida, em pequenos gestos. Se a pessoa nos trata mal, problema dele. Não demos importância porque a pessoa está com problemas psicológicos. Todos nós anelamos pela felicidade. E a felicidade, escreveu um poeta brasileiro, é um pomo que pomos aonde não estamos. E sempre estamos onde não a encontramos. Então, nós temos as pessoas que são escravas do que têm. Quanto mais acumulam, mais desejam possuir. São pessoas que sofrem a sede da água do mar. Quanto mais sorvem a água, mais sede têm, porque a água... Essa lobra. Existem aqueles que são escravos do que não têm, utilizam-se de duas condicionais para serem felizes, eu só serei feliz quando me casar, isso era no meu tempo, agora é, eu só serei feliz quando me divorciar. Aqueles que utilizam do relativo se si, eu só serei feliz se si, conseguir tal coisa é a chamada felicidade hedonista que se celebrizou na Grécia graças ao filósofo Epicuro. Epicuro dizia que a felicidade consiste em ter, porque quem tem pode, quem pode compra, quem compra goza, mas é a felicidade da boca para baixo comer, dormir e fazer sexo ainda hoje encontramos pessoas que são hedonistas ou epicuristas que tendo bastante comida dormindo bem tendo bastante conquistas sentem-se cansadas, não felizes. Porque quando nós comemos muito, temos indigestão, não felicidade. Quando dormimos muito, ficamos amolentados e não felizes. E quando praticamos muito sexo, ficamos impotentes e não felizes. É só observar. Eu noto, por exemplo, nos banquetes, as pessoas comem. Ficou exaustas. Ai, como me arrependo. Estou, permito-me a gíria, entupido. <risos> uma pessoa entupida não é uma pessoa feliz. <risos> e o um amigo contou-me, curiosamente, o um fato que me pareceu notável. Porque alguém estava sentindo-se mal. Ele se vá ao banheiro, introduza o dedo na garganta e elimine. E a vítima respondeu, você acha que cabe o dedo? Se coubesse, eu comia mais uma banana. <risos> então, é a felicidade do ter, do estômago. E dormir, naturalmente, os neurônios necessitam de um refazimento para as neurocomunicações. Mas o dormir dentro de uma medida que não dá felicidade, dá bem-estar. E o sexo? Não é o sexo em si, porque os animais praticam sexo por um instinto e não tem nenhuma sensação. Às vezes tem desagradáveis sensações, porque em alguns animais o sexo é doído. Então, o hedonismo não pode ser base da nossa vida. Surgiu um outro filósofo que dizia que a felicidade é não ter nada. Porque quem tem, tem medo de perder, e é verdade. Eu vejo, às vezes, os, os grandes leilões, a pessoa compra uma tela por 140 milhões de dólares, como o célebre grito de Monk, a tela hoje mais cara do mundo, pequenina. É apenas um homem com a boca aberta, então foi comprada por alguém secreto, que está guardada num cofre secreto. E que a pessoa vê de ano em ano, de ano em ano, abre o cofre, olha, e fecha o cofre. Não é possível. É um estado de afirmação da personalidade. Para que todos saibam que tem a peça, que tem o diamante. Quem é que usa hoje mais uma joia no Brasil? Usa imitação. Eu me recordo que a princesa Kate ganhou do noivo, o príncipe da Inglaterra, o herdeiro do trono um anel, uma pedra preciosíssima, que também não era dele, era da coroa, e logo uma rede de joalherias lançou o mesmo anel em formato popular, 70 pounds, e vendeu quase 2 milhões. Então, linha da pedra falsa e a pedra verdadeira, só um olho clínico, mas o pobre, a pobre que não podia ter aquela pedra preciosa, tinha uma imitação, e nada tinha a ver com Kate, porque Kate é magrinha, anoréxica, e a outra era gordinha, dobradinha, mas também possui algo que a Kate possuía. Então é o tormento do ter, o tormento do perder. Eu tenho um amigo, hoje ele está mais idoso do que eu, que é um milagre. Porque chegar à minha idade é um milagre, ficar mais idoso do que eu é um super milagre. Ele vive diariamente com o jornal, olhando as bolsas, o jogo das ações. E eu pergunto, senhor fulano, por que isso? Porque a variação pode me arruinar de uma hora para outra. É a pessoa mais infeliz que eu conheço. E possui quase um bilhão de dólares. Mas vive sempre ansioso. Como eu sou aposentado pelo governo, ai, que tranquilidade, porque aquela miséria não altera. Quando o governo tem um surto, ele aumenta 3%. Não dá para tomar um cafezinho. E a gente fica contente. Ah, recebi aumento. Não diga. E o que você vê com aumento? Tomei um cafezinho. Então, a felicidade não pode ser esse jogo. Ter, não ter. Diógenes dizia que não tem nada. Não pode ficar pior do que o que já está. Então, está acostumado. E de certo modo, mas será que a felicidade é ter ou não ter? Então Sócrates dizia, a felicidade é transformar-se para melhor. Diariamente é ser um pouco melhor. Vigiar os seus vícios, trabalhá-los, transformar-se em um verdadeiro foco de luz. Porque Jesus disse que ele era a luz do mundo, mas nós somos deuses. Nós podemos fazer tudo tudo quanto ele fez e muito mais, se quiséssemos em outras palavras se tivéssemos fé ter fé é querer com acendrado interesse dessa maneira nós temos o dever de desenvolver o ser interno que está adormecido em nós, faz muitos anos eu perguntei a mentora espiritual, se ela me poderia dar umas regras para a conquista da felicidade na Terra. E ela me disse, se você tiver gratidão pela vida, você já é feliz. Mas se você tiver, além da gratidão, ambições de tornar-se melhor, eu vou lhe dar cinco pequenas regras e você logrará a plenitude. A palavra plenitude é esse estado de consciência livre, de integração do Espírito Divino. É quase um êxtase. É o um momento sublime da nossa vida. Durante toda a longa existência, eu tentei entrar em êxtase. Mas as minhas imperfeições não me deixavam a mente libertar-se dos impositivos da razão. Até um dia, que por primeira vez eu experimentei um êxtase. E esse estado de desligamento da matéria, de plenitude, de infinitude de Deus em nós, é algo que merece toda uma existência. Dura pouco, mas vale a pena. Então ela me disse, estabeleça nestas cinco regras a ética da sua plenitude. Porque são leis divinas. Primeiro, a vida é bela. Muitas vezes os olhos com que fitamos é que estão com lentes escuras. Eu ouço pessoas quando morre um ser querido dizer, até o dia está triste hoje. Como a pessoa está melancólica, projeta aquela sombra de dor e tudo parece triste. Mas a vida é bela, exuberante. Faça sol, chova, caia neve, seja a época de estio, A vida... É bela. Diariamente, quando desperto, e na minha idade, quando a gente desperta, tem que se beliscar. Porque pode ser que te esteja despertando no além. Porque velhote sempre dorme e acorda do outro lado. Uma amiga minha me disse, ai, Edivaldo, eu sou tão triste. Mas por quê? Meu marido. Ele deitou, dormiu, e quando acordou estava morto. Eu achei notável esse acordar e estar morto. Então eu me belisco e abro a janela. Quando eu puxo a cortina que veda, aí eu vejo que estou encarnado, porque desencarnado precisava de ter um médium. Aí eu faço assim... com toda a... E aí eu olho o sol na encantadora salvadora e digo, meu Deus, como a vida é bela, que bom que eu ainda estou na matéria.